Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio As Cancelas e nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode divulgar seus links de afiliado de forma eficiente, tá? Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho para ser notificado para eu postar novos vídeos aqui no canal, tá? E se você quer aprender mais sobre marketing digital, sobre como ganhar dinheiro como afiliado, vou deixar o link abaixo do nosso blog, Negócio Online do Zero. Lá, lá tem diversos artigos ensinando passo a passo como você ter o seu negócio online de sucesso, ok? Então vamos lá. É, eu listei alguns pontos aqui para mostrar para você, tá? É como divulgar os seus links, os seus links de afiliados de forma eficiente, tá? Eu vou explicar cada um aqui e mostrar a forma que eu utilizo, tá? O primeiro ponto aqui, a primeira dica é o Facebook, seu Facebook, o perfil pessoal, tá? Ou seja, eu coloquei principal aqui, mas é o pessoal. Tá? E por que o Facebook, o perfil pessoal? Porque o perfil pessoal ele consegue ter um, um alcance maior do que a fanpage, tá? A não sei que você esteja uma fanpage bem Uh, grande né ou seja tem bastante seguidores mas acredito que não é esse o caso então os seus uh, links os seus posts no perfil pessoal atinge mais pessoas tá vou mostrar aqui pra você um, uma forma que eu divulgo os meus links desse post que eu criei aqui no perfil pessoal vou pegar como exemplo eu é, criei um texto tá Para que no final eu promovesse o meu blog então é, note que eu não saí já divulgando o link do meu blog, tá? E da mesma forma, você não deve entrar no seu perfil pessoal e falar: ah, descobri como emagrecer rápido. Clique aqui, pega o seu link lá de afiliados, lá na Hotmart, Monetize, dos que seja, e já coloque o seu link. Não, tá? Faça um texto. Então, o que, que eu fiz aqui? Eu entendo que muitas pessoas, elas não querem ter blogs para ganhar dinheiro. Ou seja, elas falam que o blog é demorado e tudo mais. Só que. E no meu caso, tá? E no caso de vários profissionais, eles preferem ter blog para ganhar dinheiro. Ou seja, é um braço, né, de uma estrutura online para ter o seu negócio online de sucesso. Então, blog é importante. Só que a maioria não quer. Então, o que, que eu fiz? Eu criei um texto aqui, fazendo assim. Para que blog? Muitas pessoas querem criar um negócio online. Não online, não querem blog e de fato não preciso ter um aí vem, hoje em dia o facebook, tem a facebook ads, youtube, eu vim falando o porquê que a pessoa não quer criar um blog mas no final do texto eu falo que o blog é uma ótima alternativa é importante e eu decidi criar um blog para ter resultados daqui a médio e longo prazo né? e daí eu trago o link do blog, eu coloco nos comentários tá por quê porque post no facebook, o facebook é assim, ele não gosta muito é, de que coloque, não gosta muito, não, não co, gosto mesmo. Coloque link no seu, nos, nos seus postos, tá? Ele reduz, reduz o alcance das publicações. Então, o que, que você vai fazer? Você cria um texto ah, um produto de emagrecimento. Não vai colocar ah, emagreça rápido, não coloque assim para quem, ah, quem quer emagrecer, mas não tem tempo de frequentar a academia e nem dinheiro para gastar com personal trainer, Eu descobri um método. Uh, muito inteligente de emagrecer x quilo, normalmente sempre o produto tem uma, uma promessa x quilo em x dias, e se você acha que esse, isso serve para você eu vou deixar o link nos comentários, tá mais ou menos assim então aí você coloca o link nos comentários, foi o que eu fiz aqui para tá? é, é, a gente quer que tenha um alcance maior ó, coloquei o link do blog e tive bastante comentário, bastante like, bastante visualização Tá? Então você pode fazer dessa forma, usar seu perfil Outra forma que eu utilizo bastante meu perfil é mostrando minhas vendas tá? Então eu mostro aqui, assim termina o dia, depois de 12 horas de trabalho Eu mostrei aqui é, que em 12 horas de trabalho né, eu fiz 234 vendas pela monetize. Ou seja, eu fiz vendas, gerei comissão como, no caso não como afiliado, como produtor, mas as estratégias são as mesmas, tá? Então, eu mostrei meus posts. As pessoas ficam interessadas nesse nesse post aqui. Eu não coloquei link, só coloquei imagem, porque eu queria mais interação, coloquei mestre do chatbot, tá? E as pessoas vão procurar mais sobre esse produto e vão acabar adquirindo. Então, olha aqui, as pessoas, e as pessoas começam a deixar comentário. Deixa eu ver novamente aqui, ó, mais um. Lá era 230, que foi 168, ó. Será que hoje vai dar praia? Comecei a colocar posts. As pessoas ficam curiosas. O que, que ele está fazendo? Aí muitas entram em contato e a gente uh, fala. Ah, eu, eu, eu, eu ensino nesse curso tal. Tá? Então é a seguinte: fase. eu coloco ó, posts aqui. Ó, 71 vendas. né? Muitos eu não coloco o link porque eles vão entrar em contato comigo. Certo? Tá. Então dessa forma que você pode utilizar no seu perfil, mostrar resultados, caso você trabalha com uma filhada dentro do marketing digital né, assim, é, de nicho de ganhar dinheiro, mostra os resultados olha que eu, hum, hoje eu ganhei xx valores sem precisar sair de casa, as pessoas já vão ficar doidinha né sair de casa e, e passei hum, sei lá, 24, uh, 24 horas com a minha família, tá? porque as pessoas, elas, principalmente no nicho de ganhar dinheiro elas querem liberdade, né? elas querem não ter que pegar trânsito não ter que, eh, que lidar com gerente, patrão e tudo mais. Então, isso é um, uma grande oportunidade para elas. Então, você foca em resultados também. Eu mostro bastante resultados. Ó, em um dia, na Monetize, eu coloquei ano da aceleração, foco 100%: R$ 2.612,36 é, em um único dia. Novamente, as pessoas ficam, interagem, é, entram em contato comigo pelo, feed, pelo message e ali a gente faz a a recomendação do produto para ensinar a pessoa a fazer assim então dessa forma que eu utilizo meu perfil pessoal e dessa forma que você pode utilizar, tá? mas é importante que você sempre faça uma chamada interessante um texto legal não simplesmente jogue seu link se você jogar seu link você não vai vender se vender vai ser por uma vez aqui e outra colar, certo? vamos lá segunda forma, YouTube, tá? olha só que legal eu crio vídeos aqui pro YouTube assim como esse, tá? onde eu, eu compartilho um pouco do meu conhecimento, tá? Então, eu não sei em que momento você está, nos seus estudos, da sua promoção de afiliado, mas eu sempre tem alguma coisa que você pode compa compartilhar. Ah, você descobriu que tem uma ferramenta legal, um, um serviço que você utilizou e achou legal, você pode criar um vídeo e postar no YouTube e de, no gancho dessa ferramenta, essa ferramenta, vamos supor, foi uma ferramenta de e-mail marketing. Ah, você aprendeu uma descobriu uma ferramenta grátis de e-mail marketing. Você pode é, falar dessa ferramenta e embaixo na descrição do seu vídeo você pode atrelar um link alguma coisa para essa pessoa algum produto que fale sobre e-mail marketing, ou seja, se você dá uma dica, vamos pegar um exemplo do é, uma ferramenta grátis de e-mail marketing, vamos dar um exemplo aqui como o Egoi, tá que é um serviço de e-mail marketing grátis tá? então o Egoy é legal, é grátis, só que tem, ele se te torna um pouco complexo lá dentro do Egoy então você pode pegar, falar desse serviço e recomendar um curso, como o Egoi Dominado, que é o curso da Graciela, e é um curso que vai é, te ajudar a trabalhar com o Egoi de forma eficiente, então você pode criar um, um vídeo ensinando álcool e recomendando um curso de complemento, ou seja, você está tentando realmente ajudar a pessoa, ó está aqui essa ferramenta e você vai ter algum problema né, para configurar ela, você vai ter ela confusa, você pode tentar de forma grátis, pode, tenta lá, mas se você quer saber mais, aqui você quer aprender de forma mais rápida está aqui o curso da Graciela você pode pegar e colocar o link e, bom, uma recomendação então, por exemplo, aqui nesse vídeo meu aqui, ó Depois de ter assistido, tá? nesse vídeo aqui, por exemplo eu recomendo, tá como a gente tem nossos próprios produtos aqui ó, vídeo, eu falo no vídeo recomendo a pessoa visitar ah, o meu curso grátis que eu já vou falar dele é um curso grátis de, de como criar um negócio online é uma estrutura perfeita do um negócio online tá, a pessoa pode clicar aqui tem meu blog, que é para as pessoas consumirem o conteúdo dele. Né? Tem o curso do mestre do chatbot, tá? se alguém quiser trabalhar com o chatbot, então tá aqui. E o curso Thumbnails é que vem. Então, meus links estão aqui. E aqui é de forma grátis. Simplesmente eu estou criando meus vídeos. Você pode criar seus vídeos com o celular ou um webcam da mesma forma que eu estou fazendo aqui e pronto jogar no youtube e manter uma consistência de criação de vídeo que você vai alcançar as visualizações aqui todas as visualizações do youtube são grátis então por exemplo aqui teve 220 visualizações ou seja 220 pessoas que viram esse vídeo algumas delas clicaram outras não tá aqui 53 visualizações aqui 371 é aqui 65 aqui é, eu, aqui é os vídeos do meu sócio que ele faz live todos os dias então vou voltar aqui 192 aqui 691 mil, 1.600 visualizações ou seja tem sempre pessoas clicando nos links tá e isso é importante quanto mais vídeos você for colocando mais mais que você vai tendo tá é importante no vídeo aqui a dica tá é você ter duas coisas primeiro é criar títulos chamativos tá títulos uh, que vão despertar o um interesse da pessoa clicar no seu vídeo tá tem dois pontos aqui o título e a thumbnail tá então para o título aqui no canal já tem um vídeo eu vou deixar na descrição o vídeo que ensina é uh, criar títulos assim uma ferramenta grátis que você pode ali usar para Criar títulos persuasivo tá, então você vai ali te dar algumas ideias, né? Então você tem uma, ali um, uma ajuda. E o segundo dia aqui é criar é thumbnails chamativas, tá chamando que chame a atenção. Olha só que legal, essa também. Essa essa tá. E essa thumbnails eu utilizo também que é disponibilizada no curso do Thumbnails que vendem. Tá, deixa eu colocar aqui. É o curso do do Eliton. Ó, Thumbnails que vendem é um curso onde o Wellington ele ensina como criar essas thumbnails aqui tá ele dá até alguns modelos prontos que são esses modelos que eu tô utilizando você vou deixar o link aí abaixo do curso para você dar uma olhada tá minha internet tá um pouco lenta aqui apareceu pronto aí agora tá legal feito pronto Tá? aí você dá uma olhada, Thumbnails é muito importante para você criar Thumbnails assim que chama atenção atenção tá? antigamente eu criava meus Thumbnails e ela não chamava tanta atenção tá? Ó, era aqui eu criava, essas aqui, aqui mas depois que eu fiz o curso, a gente começou a criar essas Thumbnails aqui tá? e são os modelos prontos, vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo bom, agora olha só que legal, o Instagram tá? eu vou abrir o Instagram aqui no meu computador e tá aqui, tá? então como é que eu faço no Instagram Tá? claro obviamente que o instagram é no celular tá? mas eu estou abrindo uma extensão aqui que puxa o instagram aqui no nosso computador tá? então o que acontece, onde é que eu divulgo os meu link, meus links aqui? eu divulgo exatamente aqui na minha bio tá? então o que, que eu faço, aqui em cima eu coloco umas tags né, relacionadas ao meu mercado o ideal aqui é fazer uma chamada, tá? se você quer aprender a criar seu negócio online alguma coisa sem assim, chamada para o que você vai promover e aqui eu coloco, dá para colocar um link nesse meu caso eu uso a ferramenta Linktree eu tenho aqui no, no Youtube, aqui no meu canal já um vídeo falando dessa ferramenta, certo? então, é, você pode colocar um link aqui ó, e se a pessoa vai no meu perfil clica, né, vai abrir alguns links ó, o link do meu curso grátis, do meu blog, do meu canal, do meu curso seja nosso afiliado Tá? então tem alguns links que eu promovo aqui essa ferramenta é grátis, você pode usar ela de forma grátis tá e o que que acontece? quando você posta alguma coisa aqui, deixa eu pegar aqui, post alguma coisa normalmente as pessoas elas vêm dão like é? e algumas delas vão ver o seu perfil tá e quando elas vêm no seu perfil você clica, elas clicam aqui e vão para essas partes tá outras coisas bem legal aqui é você colocar esses destaques aqui do seu stories tá? História é uma ferramenta incrível de divulgação, tá? Eu, eu gosto dela, apesar de não ter muito tempo para utilizar ela, mas é muito legal. Por exemplo, eu coloco alguns destaques dos meus resultados, tá? Que são os resultados aí que eu consigo é, de vendas, vendas, vendas, né? Eu vou colocar e você pode ver que aqui embaixo mostra quantas pessoa, pessoas visualizaram isso. Então sempre tem alguma pessoa que fala: Nossa, tu vendeu tudo isso! Nossa, é que legal! Nossa, e para aí vai, tem vídeos e tudo mais, ó. Deixa eu tirar ele daqui legal dois mil em um dia aí as pessoas vê e entra em contato pelo direct com você ou até escreve ali tá então é outra forma interessante de divulgar outra que bem legal deixa eu te fechar aqui é o IGTV essa aqui é muito boa tá o IGTV que, que acontece você pode pegar o vídeo que você criou aqui no YouTube né aí você vai precisar de um software de edição e pegar e publicar no IGTV tá e daí vai ficar assim o que acontece? No IGTV, quando você publica no IGTV, ele também aparece no seu feed do Instagram e deixa seus vídeos ganha um alcance muito grande. Vamos pegar um exemplo desse vídeo aqui, ó. eu postei, eu não sei se vai abrir aqui, vai. É, aqui, ele conseguiu 1.043 visualizações, tá? Aqui eu falo um pouco dele, né? E aqui no IGTV... Eu consigo também colocar um link se caso eu quiser. Né? Nesse caso aqui eu não quis, mas eu posso uh, colocar um link diretamente para o que eu estou promovendo. Se caso eu estou promovendo aqui. No caso aqui eu coloquei é, falando uma dica do YouTube e tudo mais. Deu 1043, tá? Cinco comentários. Ó, cinco comentários aqui. e Ou seja, é um conteúdo para sua, sua audiência. Você vem aqui, nossa, que dica legal. Deixa eu ver o que o Fábio está falando. O que é o perfil do Fábio? Aí vai olhar, ah, link aqui, trabalha com marketing de tá? tal, deixa eu ver, trabalha em casa, clica aqui no link e vai para lá, certo? E também uma dica extra aqui, tá? Que é o Gerenciagram. Eu uso o Gerenciagram. Que você pode fazer aí um, um teste. Pode fazer um teste aí no, no... Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? para você ganhar um, um, link, um cupom aí. Cupom não, cupom não, opção para é um teste por sete dias grátis tá o que, que essa ferramenta faz eu tenho um vídeo aqui eu vou deixar aqui embaixo também falando tá o que que ela faz ela ajuda a aumentar a sua audiência no instagram tá o que acontece ela começa a seguir pessoas que você vai programar tudo lá Seguir pessoas relacionadas ao seu nicho certo Ao seu nicho não sou você vai programar as pessoas e ela começa a seguir as pessoas começam a te seguir e quando elas, as pessoas começam a te seguir elas vão ver o seu perfil aqui e elas vão clicar no seu link, então aumenta e muito, a gente consegue ir na faixa de umas mil visitas 1.500 visitas semanais, dá aí umas 200, 300 visitas é, por dia somente com essa ferramenta, e as pessoas acabam clicando aqui, acabam fazendo as ações que, eu, que a gente quer clicando, clicando nos links de afiliados, nos nossos próprios links de produtos, tá? essa ferramenta é muito interessante, dá uma olhada nela, eu vou deixar o um link também na descrição desse vídeo tá? mas é muito legal essa estratégia, principalmente a do GTV, certo? Tem muito alcance aqui, ó. pode ver, estou 900 visualizações, 1000 visualizações, 467 visualizações, 344, 1000 e por aí vai, tá? Então o Instagram é importantíssimo, tá? E por último, o blog, tá? E por último, porque eu deixei aqui na listagem, mas uma das melhores formas de divulgar seu próprio link, tá? Então vamos, vamos colocar aqui, eu estou aqui no meu blog, um exemplo esse é um dos meus blogs né então o blog que é o blog a gente cria conteúdo passando conteúdo mesma forma que o youtube certo mesmo que o youtube só que aqui ó é em forma de texto certo então por exemplo a gente cria um conteúdo todo o conteúdo tem algum link que vai levar para algum lugar tá no nosso caso nosso conteúdo não está promovendo diretamente produtos, né? Ou seja, produtos. Mas sim, nós temos como objetivo de entregar o conteúdo, ensinar a pessoa a fazer alguma coisa, e no final do, do nosso artigo a gente recomenda o nosso curso grátis, que é esse aqui, negócio online do zero. Aí se a pessoa clica, abre essa página, se caso você quiser até por sinal a, a acessar o nosso curso grátis aqui, você vai entrar aqui e vai ter acesso a nossa aula que ensina como ter uma estrutura online profissional, tá? E vai dar exatamente que na nossa área de membros, quando a pessoa coloca o um e-mail ali termina o cadastro, ela tem acesso à nossa área de membros. Esses cursos aqui são pagos, mas a pessoa vai aqui na aba grátis e vai ter o negócio online do zero, vai poder acessar aqui essa aula, ok? Então, dessa forma você pode utilizar essa exata. Então, essas formas aqui são as formas eficientes de você divulgar os seus links de afiliados, tá? E Conseguir aí ter cliques e na sequência vendas, tá? Essas são as melhores formas. Tudo que sai disso daqui, tudo que sai daqui já não é tão boa. Por exemplo, postar links em grupos. Funciona, Fábio? Funciona. Pode até funcionar, mas não é a melhor opção. Você tem que criar uma estrutura ou aprender métodos e estratégias que vão levar você para o próximo nível. Então, fazer esse tipo de publicação no seu perfil, vídeos para YouTube, feeds, IGTV no Gênia Instagram, usar o Gênia, ou, ou no, no Instagram, usar o Gerenciagram, é importante trabalhar com o blog, isso tudo vai te ajudar a você ter mais cliques no seu link, nos seus links e na sequência fazer mais vendas. Bom, então era isso, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal e acessar o nosso link do nosso blog na descrição desse vídeo, ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo, até mais!